Uma palestra sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente marcou o lançamento da edição deste ano do programa Trabalho, Justiça e Cidadania. As atividades serão na Escola Municipal Professor Ranulfo Paes de Barros, em Cuiabá. A proposta é que professores e alunos aprendam sobre seus direitos e deveres. A iniciativa é da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho e tem a parceria do TRT. Mais de R$ 180 mil reais foram destinados para o Centro de Formação Mirim Cidadão do Futuro de Colíder. Os valores foram usados para a compra de uma van. Também foram comprados equipamentos e uniformes. E é de recursos de ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho e de decisões da Justiça do Trabalho. A segunda turma do TRT de Mato Grosso determinou que um ex-técnico de uma empresa de manutenção de balanças receba de volta da empresa que trabalhou os valores e os descontos que foram feitos mensalmente em seu salário por usar o celular disponibilizado pela empresa. A decisão considerou que não haviam provas de que o trabalhador tinha feito ligações particulares.